Tava aqui em casa um tempo atrás é... E aí ela tava, falando, tava, assistindo, tava tava assistindo a Desconjuração E ela tava falando do, dos personagens que ela gostava ah, Eu adoro o Fernando, mas eu odeio o Luciano Aí a, a Ju, uma amiga nossa <risos> Mandou, ah não se preocupe, ele vai mudar Nossa senhora, o quanto que eu me segurei, velho Puta que pariu